Olá, hoje nós vamos falar sobre trabalho e renda com sustentabilidade. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio o professor da Universidade Federal de Mato Grosso e doutor em desenvolvimento sustentável, Alexandro Ribeiro. Muito obrigada pela participação, bem-vindo ao nosso programa, professor. Eu que agradeço, em nome da Faculdade de Economia, é um prazer estar aqui e conversar sobre esse tema importante. Professor, queria que o senhor fizesse uma análise. É possível cuidar do meio ambiente e produzir com sustentabilidade? Sim, é possível. Agora, a gente tem que fazer uma imersão, primeiro, do ponto de vista humano, a velocidade com que a tecnologia se apresenta para o sistema produtivo. É, a gente precisa fazer uma analogia para poder ter essa compreensão. Se a gente é, imaginar que o planeta Terra, na sua formação, tem 4,5 bilhões de anos, ou seja, para nos dar esse oxigênio e essa condição de vida que nós temos, nós tivemos a Revolução Industrial que inicia apenas 200 anos atrás. Com o advento da, da Revolução Industrial, nós saímos, por exemplo, de uma população em torno de 250, 300 milhões de pessoas e nós estamos hoje com 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia é, ajuda nessa produção, nós também tivemos que gerar mais alimentos ao longo do tempo. Então, o que, que ocorre? Houve uma aceleração no processo produtivo. E ele se torna meramente comercial, essa aceleração. Então, como voltar a trazer uma cultura humana para produzir de uma forma que a gente chama sustentável, ou seja, ser humano e natureza em conjunto. Então, é preciso um pouco dessa analogia para a gente perceber o momento que nós vivemos. Temos condições de viver sustentavelmente? Temos. Agora, nós temos condições de continuar utilizando os recursos naturais do planeta da forma como nós utilizamos? Não temos. Então, de 10 anos atrás para cá, quando chega no meio do ano, nós, infelizmente, nós seres humanos, já estamos consumindo mais do que o planeta tem possibilidade de nos oferecer de recursos naturais. Ou seja, então nós estamos ficando negativo com relação a essa questão. E aí nós temos que rever né, as nossas atitudes, os nossos conceitos e a forma como a gente enfrenta então esse futuro, ou seja, com limite de recursos naturais. Nesse contexto, agora quais os principais desafios para você conciliar a produção sustentável e a geração de renda? É, a questão disso é a velocidade, a, a tecnologia na produção agrícola, ela acelera né, o, o desenvolvimento das plantas e isso também é uma exigência comercial. Do ponto de vista da sustentabilidade, eu vou dar o exemplo de um alimento que possa vir para a mesa, por exemplo, um, um alface. Uma alface da forma convencional, você consegue produzi-lo com 20, 25 dias seja no modelo hidropônico, seja na terra mais com química. Na sua produção natural são 40 dias, ou seja, você respeita o limite da natureza. Então, se adequar tempo a essa necessidade é, desse consumo, é, aliar né, a, a disponibilidade do recurso, a necessidade do recurso, obviamente que a gente consegue atender essa demanda. Cinco pilares da sustentabilidade. A sustentabilidade, é, quando a gente fala o desenvolvimento sustentável, a gente tem que primeiro entender por que, que surge essa palavra. Hoje ela é muito criticada, infelizmente de uma forma errônea, né, porque há um, um pensamento e entendimento que não é possível ter sustentabilidade, mas há essa possibilidade. Então, para se chegar a desenvolvimento, os pilares básicos ele, ele tem que atender é, principalmente o ser humano, então a gente observa, se a gente colocar uma condição apenas ou meramente econômica e não fizer uma consideração social, então a gente pode ter acúmulo de riqueza doravante dessa produção, e se eu tiver uma, um cuidado econômico, social e não tiver cuidado do meio ambiente, então certamente futuramente esse econômico vai diminuir, porque ele vai ter mais custo para essa produção. Um quarto elemento disso é o aspecto cultural, ou seja, quem conhece do ambiente onde vive são as pessoas que ali vivem. Então a gente chama isso de desenvolvimento endógeno dentro do sustentável. Né? E no último a tecnologia, ou seja, é possível usar tecnologia é, para inverter um impacto ambiental? Certamente que sim, não tem por que dizer não, a tecnologia ela está para nos ajudar, o que a gente tem que deixar de fazer é de usar a tecnologia para aceleramento e aí é, de ponto negativo impactar negativamente o meio ambiente. Então os pilares sim, entra o econômico, entra a questão social, principalmente a questão cultural, nas questões culturais ela anda meio em descrédito né como se fosse a ética parece que falar em ética hoje é uma coisa errada está meio desmontada a questão cultural hoje ela vem mais para comemoração de um dia específico hábitos costumes dança música né mas o que que tem dentro da cultura que é forte na sustentabilidade o conhecimento e leis então se você tem exemplo, quem que entende do Pantanal o pantaneiro mas a gente precisa de leis que limitem uma produção desordenada na cabeceira do Pantanal. Hoje, infelizmente, a gente tem a monocultura dentro do Pantanal. Então, onde que se dá o aspecto cultural de relevância desse ambiente? Não é? E aí, é, certamente, a tecnologia ela vem para poder abraçar essas condições, Estou olhando pelo lado positivo dela, né? um de aceleramento, como eu disse. Professor, o senhor que é pesquisador, estudioso, conhece muito bem a produção, a agricultura familiar, a produção orgânica. Eu queria que o senhor falasse da importância da sustentabilidade, principalmente porque ela tem gerado renda para muitas famílias. Então, eu vou falar especificamente do projeto da qual a gente já está há cinco anos desenvolvendo. Né? Ele começa em sala de aula, é, também foi uma pesquisa feita para a Copa do Mundo, saber disponibilidade de alimento em Cuiabá ou não. E aí dois alunos foram a campo e falaram assim, ó, oh, nós temos produção sim na Baixada, né? É pouca, mas tem. E a gente foi conhecer essa produção. E aí nós encontramos um assentamento, olha que coisa incrível do ponto de vista cultural, social e econômico, né? Eles estavam há mais de 10 anos dentro do Pantanal, no município de Poconé, divisa com o município de Cáceres, produzindo hortifruti. É? Então quando a gente vai até lá e conhece essas famílias, a gente fala, nossa, é, se tem esse conhecimento com mais de 10 anos, então tem alguma coisa endógena, né? tem uma liderança, tem um conhecimento, e aí a gente começa a fazer a pesquisa. E aí da pesquisa virou uma extensão, né? ou seja, de levar lá um conhecimento da produção mais sustentável, então a gente começa com a produção orgânica, por quê? eles eram muito carregados em química, né? então muito adubo químico, consequentemente usando adubo químico tem que usar o defensivo agrícola né? e a região não é próspera para a produção. O resultado disso foi que eles conseguiram produzir de uma forma mais sustentável e até então a gente teve que abrir um ponto de comercialização. Porque a dificuldade de se produzir, é, não só orgânico, mas a grande dificuldade com o hortifruti na nossa região é o enfrentamento comercial com os produtos que vêm de outros estados. Né? Saber produzir, sabem produzir. É preciso mais uma questão institucional de viabilizar essa comercialização para esses produtores. Quando a gente fala em produção, né, é possível plantar com sustentabilidade e ter renda com isso? Sim, é, existe um mito com relação ao recurso, quando é natural, ele é mais caro, né? mas aí você tem toda uma técnica que pode fazer até um processo contrário. Ao invés dele ser 30% mais caro como a produção, apenas orgânica, que é substituir o adubo químico por adubação natural, então certamente você vai precisar de mais mão de obra. Mas quando você planta isso num sistema agroecológico, então você tem um recurso, você economiza água em 30%. Entende? Porque você tem um, chama-se SAFs, né, sistemas agroflorestais. Então, é uma coisa da biodiversidade. Esse processo você elimina a concentração de mão de obra. Então, para uma agricultura familiar de subsistência, certamente que ao invés dela ter que cobrar 30% mais caro, ela pode comercializar no mesmo preço que uma produção orgânica com menos custo. Desculpe, de uma produção é, convencional. Né? Então, ele equipara esse preço com a produção convencional. De forma resumida e para a gente entender, quando se fala nesse novo modo de plantar, diferente do orgânico, qual a diferença? A produção orgânica, ela está dentro da produção agroecológica, né? Agricultura e agroecologia. Qual que é a diferença? Trocar, você pegar uma horta convencional e trocar o adubo químico, o defensivo, por, uma, por, uma, por insumos naturais, como adubação verde, como inserção de matéria orgânica, você troca apenas insumos. Então você não usa química naquela produção. A agrofloresta, com biodiversidade, é o contrário. Ela demora um pouco mais para se formar o ambiente natural da produção, mas, por exemplo, após dois anos, você tem... Uma eternidade de produção, você tem um equilíbrio, você dá vida para o solo. O solo também é vivo, né? e na produção química a gente mata o solo, na verdade a gente vai ter areia e argila que está fixando uma planta. Então a adubação vem de uma forma artificial, o defensivo, a planta é tão fraca que você vai ter que ajudá-la a defender, né? a se defender da natureza, aí, aplicando um defensivo agrícola e assim por diante. Essa aqui é a diferença é, das, duas, das duas formas de produção. Professor, nós estamos a semana voltada à conscientização, a importância da preservação do meio ambiente. Para encerrar, queria que o senhor fizesse uma análise da importância dessa preservação e do sistema sustentável. Então, é, aproveitando a semana do meio ambiente, é, é claro que a mídia né, chama mais atenção, as empresas, talvez pontualmente, as instituições chamam atenção para as questões ambientais, mas aí dentro da semana de comemoração. Não é? É, você usa uma palavra é, que hoje em dia na nossa pesquisa e na nossa atuação, a gente já conseguiu trazer uma nova palavra para poder é, a gente fazer esse enfrentamento. Então, o conscientizar, a gente percebe que ao longo do tempo das pesquisas, que algumas pessoas se conscientizam, e outras não. Então a gente parte agora para o processo da sensibilização. Sensibilização é algo interno ao ser humano. A partir do momento que ele se sensibiliza, então ele passa a aderir àquela causa. E como se sensibiliza? Buscando cada vez mais... Na verdade, não é buscar. É voltar um pouco e colocar o ser humano no local dele, que é um ambiente natural. A questão principal é, do enfrentamento das dificuldades é que o mundo tem ficado muito urbano, então o mundo tem ficado muito artificial e às vezes, dentro da nossa rotina, a gente esquece que a gente é um elemento da natureza. Prova disso, a água do dia a dia, a gente pode ficar sem água? O que, é que contém na água? São alimentos minerais, né? O que é, que é sede? É falta desses minerais no nosso corpo. Então, a sensibilização a essas questões, cada dia elas são mais fortes, por quê? porque também os impactos ambientais estão mais presentes, seja na poluição do ar no ambiente urbano, seja por, pela contaminação do solo da água no ambiente rural, seja pelo desequilíbrio climático, que é tão evidente hoje em dia, não tem mais como dizer que não está acontecendo. Né? A prova disso é a empiria os resultados, as mobilizações humanas né? devido a, ao impacto ambiental natural, uma consequência do que vem acontecendo nos últimos tempos. Então essa vai trazendo uma sensibilização e essa necessidade de buscar aquilo que é mais próximo da natureza. Lembrando que todos os produtos que são produzidos aí por essas famílias de agricultores que vivem da agroecologia e da produção orgânica estão disponíveis na Ecofeira, na Universidade Federal de Mato Grosso, todas as sextas-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Nós conversamos então com o professor da Universidade Federal de Mato Grosso e doutor em Desenvolvimento Sustentável, Alexandro Ribeiro. Nós agradecemos pela participação aqui. Todos estão convidados para a Ecofeira, né? Sim, é, nós já temos cinco anos com a Ecofeira né, e estamos num projeto de levar mais produtores, mais produtos. Então, ela acontece todas as sextas-feiras das 17 até as 20 horas Então, é um preço bem mais em conta, porque é um preço que quem recebe o valor desse produto é o próprio agricultor. Então, além de ter um produto natural, fresco, Está né, ajudando na geração de renda, está dando emprego, né, que não é muito necessitado aqui na Baixada Cuiabana. Então o recurso de quem for adquirir esse produto vai diretamente para o produtor. Então é Ecofeira na Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse aí a página do TRT no YouTube, o endereço aparece na sua tela.